Senhora deputada Carla Castro, eu sei qual é a estratégia do Governo para este Orçamento e não concordo com ela e sei qual é que seria a estratégia alternativa do LIVRE. A estratégia do Governo é prioridade à consolidação orçamental. E eu lembro-me bem do que disse há dez anos, quando foi dada prioridade à consolidação orçamental em período de risco de recessão. Basicamente garantiu-se que houve uma recessão e que ela foi mais profunda do que precisaria de ser. A estratégia do LIVRE seria responsabilidade social é responsabilidade orçamental. A economia agora precisa de uma ajuda porque ela já está a perder velocidade, as pessoas precisam de uma ajuda perante a escalada da inflação e a receita do Estado agradece pelo facto de não deixarmos a economia cair. O que eu não sei, no entanto, é se a estratégia orçamental da iniciativa liberal é a do Reino Unido. Porque eu lembro de ter tido um debate com o deputado uh, João Coutinho de Figueiredo nesta campanha eleitoral e tudo o que ele me disse nesse debate acerca de corte de impostos uh, é aquilo que a Primeira Ministra Britânica Liz Truss está agora a implementar. E na altura, eu creio que se lembra, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, deve lembrar-se bem da expressão que eu utilizei para o que era a sua aposta política, uma fezada, uma fezada que se cortava nos impostos e a economia crescia. Pois, eu tenho uma coisa a dizer-lhe, Reino Unido, fundos de pensão em pânico, notação do Reino Unido em perspectiva negativa, cortes à investigação e desenvolvimento para compensar os cortes nos impostos e hoje, no, na, na, na Comissão do Tesouro da Câmara dos Comuns, os economistas que lá foram a dizer uh, os alvos de crescimento do Governo de impossíveis de atingir. A pergunta é muito simples, a estratégia do Reino Unido, a estratégia orçamental da Primeira Ministra Liz Trance é ou não uma estratégia na qual a iniciativa liberal se revê e, se não se revê, abandonar o vosso objetivo dos cortes de impostos para os escalões mais altos? Muito obrigado.